Acorda, peão, vamos sem vacilação A luta não acabou, preste muita atenção A luta não acabou, preste muita atenção Lá em primeiro de janeiro, Lula sumiu O povo deu a paz o mundo inteiro assistiu Cadê o presidente? Ninguém sabe, ninguém viu Pegou um avião e foi pra pura do barril Cadê o presidente? Ninguém sabe, ninguém viu Pegou um avião e foi pra pura do barril Não é lá no Capitólio, é no Brasil O patrocário atacou arte patrimônio do Brasil Eu Sou trabalhador Pra essa briga, digo não Na minha luta Peço casa, peço pão Não tem anistia Pro povo não tem perdão Vai ficar na facuda Chancelado por Jandão Não tem anistia Pro povo não tem perdão Vai ficar na facuda Chancelado por Jandão Senhor prefeito, dinheirinho nunca mais Deixa o povo do banhado envia lá de praia Vamos bebê comemorar Extrema direita conseguimos derrubar Rússia e Ucrânia, essa guerra chega ao fim É carnaval, quero viver feliz assim Rússia e Ucrânia, essa guerra chega ao fim É carnaval, quero viver feliz assim Tá em 1º de janeiro, no laço mil O povo deu a paz, o mundo assistiu Cadê o presidente? Ninguém sabe, ninguém viu big